Então, então. Fala da Warcraft C! Bom, Outlast episódio 17. Episódio 17, aqui pra vocês, uh, levei um susto. Acho que foi só um, quero terminando. Tá me lembro. Levei um susto, teve um pedaço, teve uma nota e não foi muito tenso, pra ser sincero, foi bem de boas. E é, esse episódio foi bem rápido. Uh, não tem muito o que falar sobre ele. É isso. Valeu, falou se foi ok. Tinha escapado do Chris Walker, né? tá aqui não puta merda ele vai aparecer por aqui o louco tá calma aí o All rider tá pra trás de mim este vídeo tá sendo gravado no mesmo dia do anterior dos anteriores no caso né porque eu gravei dois já hoje e como eu disse a minha intenção é terminar ele hoje mas eu não tenho certeza que se Terminar o jogo, no caso. Fala! Tá, foi nota, né? Sim. Não beba água. <risos> Toma muito alto. Não, tô de boa. Tem tanto sangue na água que eu posso sentir o cheiro. Do mesmo jeito de quando você colocava uma moeda na boca quando era criança. Ah, tá. Tá. Hã? Ah? Não, não entendi. Tá, talvez eu tenha entendido. Não entendi. Os sussurros estão fazendo mais sentido Eu estou procurando por estática Estou procurando por estática? É como uma coceira Tá bom, não entendi muito bem aqui Aceitamos, né? Eu acho que o, o Maio só tá ficando louco uh! Que barulho foi isso? aqui parece algo pra subir, mas ah, ele tá aberto, ok então tá, deixa eu me investigar mais por aqui antes de, vai que tem uma battery um document tipo aqui, ó e uma câmera quebrada será que é o cara da DLC? imagina a câmera do cara da DLC que eu não lembro se é o um Miles também não, não é, porque ah, sei lá, eu sei que tem uma DLC com outro cara ainda se eu não me engano é antes desse pelo que eu já ouvi falar. Mas eu, eu nunca vi nada deles. Eu não sei se tá pegando eu certinho, velho. A câmera. Espero que sim. Vamos lá. Vai mudar o objetivo? Não, né? Ok. Eu ainda tenho que encontrar o padre marginal na Tô salvando porque vai acontecer alguma merda. De qual outros lados? Os algo que dali. Ok. que vai acontecer? Olha essa música, velho o louco? O que aconteceu aqui, velho? Esmoronou tudo You saw the wall rider, didn't you? Sim, vi. Even Abraham OK.